Uh, o meu nome é André Barbosa, uh, faço parte da, da Wikimédia Portugal uh, e é o um enorme honra e um enorme prazer estar aqui uh, ainda para mais a celebrar o 15º aniversário do Arquivo PT com, com uma equipa que, com quem já trabalhamos várias vezes, uh, com quem te, te estamos a tentar desenvolver vários projetos em conjunto. Uh, portanto, estas celebrações acabam por ser mais uma, um segmento natural de, de, desta, deste tipo de colaboração. Uh, e no caso do arquivo PT, uh, tem um relevo muito importante no, no, no âmbito do, do movimento Wikimédia, porque todos nós trabalhamos com, com informação. Nas duas apresentações, uh, pelo menos nas duas apresentações correspondentes ao Wikimédia que vamos, que vamos ver de seguida, uh, falamos muito em dados, a preservação dos dados, a disponibilidade dos dados, mas a parte, grande parte desses dados, por exemplo, a parte da, da, da curadoria, a parte da, da, da preservação das fontes originais dos dados tudo isso acaba, só pode ser garantido através de projetos como o Arquivo.pt portanto são dois projetos, o movimento Wikimedia e o projeto Arquivo.pt Arquivo dois projetos que, que se complementam que se complementam na, na, na sua natureza e para hoje vamos ter então Uh, vamos ter aqui o Daniel Gomes, do, do Arquivo.pt, penso que, que já praticamente toda a gente aqui o conhece, uh, o senhor Arquivo.pt, digamos assim, que nos vai falar, uh, vai nos contar uh, um pouco da história do, destes 15 anos do, do projeto, uh, desde que está, está, está envolvido no projeto desde a sua fundação, portanto, quem é melhor do que ele para, para, para nos dar aqui um testemunho. Depois de seguida vamos, vamos ter a Ruth Correia, a Wikimedia in Residence, uh, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, uh, isto por parte da, da, da Wikimédia Portugal, uh, que vai nos falar também um bocadinho do, dos projetos que, que vão ser desenvolvidos lá. Uh, e pronto, eu aqui até vou deixar muito mais a curiosidade, porque isto mete também mete é coisas extremamente interessantes. Uh, depois temos também de seguida um, a Giovanna Fontanelli, que trabalha para a Fundação Wikimedia muito na, na, na parte do Esclama e vai nos dar aqui uma amostra uma global de como é que, por exemplo, como é que ao longo do... do um, um, como é que pelo mundo fora os vários museus e galerias, ou seja, os, como é que o movimento Glam utiliza as plataformas da tem utilizado as plataformas da Wikimedia também para preservarem um bocado o seu espólio e vai nos dar aqui alguns exemplos de, de, de como é que como é que isso tem sido feito. Depois, por último, vamos ter novamente o Daniel para nos falar aqui uma parte mais mais técnica. Porque quando falamos, e esta é outra coisa que temos em conjunto, não só a parte da Wikimedia Portugal como o Arquivo.pt, mas na questão das licenças e do, do, do, da parte do conhecimento livre, e vai-nos falar do, dos programas, o software que usa e que desenvolve tudo isso baseado em licenças, em licenças livres. Portanto, eu aqui estava desde já a palavra ao Daniel. Daniel, faz...